O programa a seguir é livre para todos os públicos. Não foi essas plantas que eu mandei comprarem. Quer que eu mande eles tirarem essas plantas daqui? Não te importa, só tira isso daqui. Farei isso, meu rei. Sabe me dizer se alguma carta chegou hoje? Não, senhor. Quer que eu pergunte para os empregados? Não é necessário. Majestade, vim entregar essa carta que chegou hoje mais cedo. Obrigado, Carol. Por nada, meu rei. Irei me retirar. Precisa que eu também me retire, Majestade? Não. Quero que você fique aqui. Os reinos aceitaram. O, o que eles aceitaram? Alguns dias atrás, eu mandei uma carta para três reinos. Uma proposta. A proposta era: eles me apresentaram três mulheres. E eu teria que escolher uma das três para ser minha rainha. A mulher do reino que eu escolher, o reino irá ganhar cinco baús de ouro. E eles aceitaram. Elas chegaram amanhã. Quero que você as bem. Como quiser, Majestade. Ótimo. Quero elas na sala do trono amanhã às três horas em ponto. Ok, Majestade. O que foi? Você que está bem? Estou bem. Sei que está mentindo. E você sabe que eu odeio quando você mente. Perdão, Majestade. Vá descansar. Mas... É uma ordem. Ok, estou indo. Ele pensou mais nos outros do no que ele mesmo. Carlos, não fique triste. Pense pelo lado bom. Não tem lado bom. Pode vir, princesa Flora. Pode vir, princesa Laura. E por último, a princesa Alexa. Irei apresentar os seus quartos. Me sigam. Quando me tornar rainha? Mandarei matar todos os empregados sujos desse reino. Prometo deixar seus corpos em um lugar bem legalzinho. Você fala como se o rei fosse te escolher. Ah, mas ele vai me escolher sim. Não se preocupe, seu reino estará em boas mãos. Agora se me der licença, eu tenho que descansar. Que garota abusada. Desculpe não bater na porta, é que eu preciso falar. Carlos, por que você está chorando? Alguém te machucou? Eu, eu não quero falar. Eu já mandei as princesas irem para a sala do trono. Elas esperam. Como ele dorme rápido. Vocês três irão lutar contra o Carlos. Ele irá pegar leve. Vocês terão que vencer ele. A precisa que vencer ele será a minha futura rainha. Não precisa que irá batalhar com ele primeiro será a Laura. Toma cuidado. Eu tomarei. Hum, ele parece bem forte. Hum... Oxe, cadê ele? Hã? Ai, meu braço! Vai quebrar se você não soltar! Como você ousa machucá-la? Nós não vamos mais participar disso. Chorona. Bom trabalho, Carlos. Como você derrotou a Laura e a Flora desistiu. Só que me resta escolher é a Alexa. M Mas eu não batalhei com ela. Não tenho que você batalhar com ela. Prometo ser uma ótima esposa. Cuide dos preparativos do casamento. Ok, Majestade. Majestade? Oi? Você acha a princesa Alexa confiável? Sim, por quê? Eu vi ela falando alguma coisa com a Carol, e a Carol parecia bem assustada. Não deve ser nada. A Carol se assustou com qualquer coisa. Mas, e se outra pessoa gostasse de você? Você ainda iria se casar com ela? Claro que eu iria casar com ela. Se eu sinto que é uma pessoa ideal para mim. Irei... me retirar. Carol? Mandou me chamar, Majestade? Quero que você faça o vestido da minha noiva. Fico muito feliz em saber que meu rei arrumou uma noiva. Poderia saber qual das princesas você escolheu? A princesa Alexa. Tem algum problema, Carol? Não, não é nada. Irei me retirar. Até porque o vestido de uma noiva tem que ficar magnífico. Não gostei nem um pouco disso. O Carlos deve estar arrasado. Espero que o rei não se arrependa dessa escolha. se ah, ainda vou ter que fazer aquele vestido daquela vaca. Me deixe muito linda. Querida, não é pra tanto. Eu sei fazer roupas, mas não sei fazer milagres. Vá para o provador. Por sorte, eu fiz um vestido que é do seu tamanho. Eu mereço. Uau, ficou lindo em você. Fico feliz que tenha achado isso. O que você achou, Carlos? Minha opinião não irá fazer nenhuma diferença. Do que você está falando? Você está bravo com alguém? N não, não acha? é nada. Vou para o meu quarto. Quero ficar um pouco sozinho. Você sabe o que aconteceu com ele, Carol? Não sei de nada. Vou me retirar. Que estranho. Ah, e quem liga, não é mesmo? Eu tava pensando em passarmos alguns dias fora do reino para poder nos conhecermos melhor. O que acha? Achei uma ideia esplêndida. Eu não sei por que estão tão triste. eu já sabia muito bem que isso iria acontecer um dia. Ei pequeno, onde achou isso? No armário da minha mãe. Cadê essa mãe? Ela foi pra batalha. Mas todos que foram pra guerra morreram. Ei, cadê seu pai? Eu não tenho pai Eu mesmo vou ter que cuidar dele Venha Me espero que a mamãe volte logo a Amanhã eu falo com ele Carol, você viu o rei Thiago? Eu a vi. Ele estava ainda em uma viagem com a noiva dele e pediu para te avisar. Ele falou que irá chegar em dois dias. Obrigado por me avisar, Carol. Sinto muito, Carlos. Eu sei como você gostava dele. Chefe Carlos, precisamos de você! O que está acontecendo? Teve um ataque surpresa e estão matando todos que vêm. Todos estão desesperados. Aonde aconteceu o ataque? No local onde todos os empregados estavam dormindo. Nenhum sobreviveu. Foi uma explosão. Os guardas estão protegendo as aldeias. Mas já perdemos muitos aldeões e guardas. Vá na frente. Eu irei logo atrás de você. Ok, chefe. Carol, fique em um lugar protegido. Não, eu quero te ajudar. Mas você pode se machucar. Vamos logo. Aonde você arrumou essa espada? Não sei, ela brotou da minha mão. Camila, cuide das pessoas que estão machucadas. Ok, chefe. Olha só que apareceu. O idiota iludido pelo rei. Espero que tenha gostado da nossa surpresa, docinho. Realmente eu não ia conseguir matar uma gracinha igual você. Tire suas mãos podres de mim. Eu juro que eu vou te matar. Quando o rei souber disso, você estará ferrado. A Alexia nunca ia deixar ele saber. Tenho que admitir que ela é uma ótima mentirosa. A aquela. Carlos, cuidado! Carol, o que aconteceu? Eu consegui distrair o teu. Então eu trouxe você para cá. Aqui é bem seguro. Mas eu tenho que voltar para ajudar os aldeões. Eles irão ficar bem. E não podemos voltar. Se eu contar o que aconteceu, o rei irá acreditar em mim. Você não pode se arriscar. Talvez o rei esteja morto, e se você for até lá, com certeza não voltará vivo. Irei achar algum lugar para passarmos a noite. O que foi, meu rei? Não era para ter nos feito aquilo ontem. Não era para eu ter bebido muito. Por quê? está arrependido? Estou. Não queria que nos conhecêssemos desse jeito. Você não ficou com raiva? Claro que não. Acho melhor voltarmos para o reino. Eu vou na frente e estarei lhe esperando lá fora. Vocês já acabaram tudo por aí? Claro que sim. Ótimo. O já está chegando aí. Faça exatamente tudo o que eu te falei. Sim, senhora. O que foi, meu rei? Que estranho. Sempre que eu chegava de alguma viagem, o Carlos estava exatamente aqui. Ele sempre ficava me esperando. Majestade, tenho más notícias. O que houve? Houve um ataque surpresa assim que o senhor saiu do reino. Muitos empregados morreram, incluindo o Carlos e a costureira Carol. E de onde veio o ataque? Perdão, Majestade, eu não sei. Ótimo trabalho, tem. Obrigada. Mas que droga, hein, Carlos? Por que você tinha que ir logo agora? Por que você ainda tá com essa cara? Porque é a única que eu tenho. Você entendeu o que eu quis dizer. Mas. Eu tenho uma boa notícia. O teste de gravidez deu positivo. O, o quê? Você não gostou? Eu amei! Vamos nos casar amanhã, então. Como quiser. Se reunimos aqui essa noite para comemorar o casamento do nosso rei e da nossa futura rainha. Mas nem tá de noite, ainda são quatro horas da tarde. <coughs> Voltando. Estamos todos aqui reunidos essa noite para comemorar o casamento do nosso rei e da nossa futura rainha. Esse velho aí tá cego, hein? Ainda tá de idade, seu burro. Se beijem logo. Papai, posso ir acampar com você? Não sei, é lá um lugar muito perigoso. Mas eu e a Hannah queríamos ir. Ok, ok. Você pode ir. Vamos logo. Vou fazer algo para você comer. Enquanto isso, eu posso brincar? Pode. Só não vá muito longe. Tá bom, papai. Ela me lembra muito o Carlos. Quem é você? Ninguém muito importante. E você? Meu nome é Kiara. E eu sou uma princesa. Que legal. Você é meu príncipe encantado? É, eu acho que não. Você é bonito. Isso com certeza eu sou. Pisco perdeu. Kiara? Kiara, quantas vezes eu te falei pra não falar com estranhos? Ei! Hey. O próprio. Mas quem é você? Carlos? O próprio. Onde você estava todo esse tempo? Depois da guerra, eu fiquei aqui com a Carol. E por que não voltou para o reino? Eu não sabia se você estava vivo ou não. E eu fiquei com medo de... Senti saudades, majestade. Faz muito tempo desde a guerra. Verdade, aquele dia da guerra. Não era pra eu ter saído do reino. Só acho que os soldados do castelo da Alexa estavam lá e conseguiram proteger alguns aldeões. Ela não te contou, né? Contou o quê? Foi uma armadilha. Os soldados dela que atacaram. Eles explodiram o lugar onde os empregados estavam dormindo. Por isso eles morreram. Isso é verdade? Alguma vez eu já menti pra você? Como ela pôde fazer isso? Eu confiei nela! Olha, se você ama ela, não precisa fazer nada. Até que isso aconteceu há dois anos atrás. Eu só me casei com ela porque eu precisava ter herdeiros. Mas agora que eu tenho minha princesinha, eu não preciso mais daquela bruxa. Vim pra tia, que Gnomeo. Passaram um mês depois daquilo. A Va. Digo, a Alexa e o Theo foram pro calabouço. E o Thiago me pediu em namoro. Aquele velho. Ri, digo, meu eterno amor. Até parece que eu iria jogar ele da escada só para ficar com dinheiro. Que papai yeah, yeah. <laughs>